E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. O bloqueio atmosférico que há sobre o centro do país impede a progressão de qualquer nova frente fria. E quem se beneficia com isso é o estado de São Paulo também, que continua com um clima seco, muito sol durante o dia, nevoeiros pela manhã até umas 8, 9 horas. Depois o sol, né? Nevoeiro que baixa, sol que racha. Eleva a temperatura, temos aí pela frente elevação até muito significativa para essa época do ano 30 graus em várias cidades do interior paulista, no litoral 28 graus e na capital também. Agora não esqueça, porque as noites são longas, estamos no inverno. Depois das 5 e 30 6 horas da tarde, começa a baixar a temperatura e rapidamente vem, com o decorrer das horas, o friozinho. Portanto, agasalhos à noite. Durante o dia é feito cebola, tirando tudo quanto é agasalho, descascando, depois colocando de novo à noite. Clima muito seco, hidratando o corpo, tomando muita água. Tempo não muda por enquanto, é muito sol. E calor para a época do ano. Grande abraço a todos! O aumento tempo